dos olhos. Vision goes beyond the eyes. Diga assim, visão vai além dos olhos. Say with me, vision goes beyond the eyes. O melhor vai além daquilo que seus olhos veem. Você crê nisso? You this? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ah, bom. <risos> ah, abra sua Bíblia em Romanos 12. Open your to 12. Versículo 1. Romanos 12 versículo 1. Romans 12 verse 1. Nós damos boas-vindas a todos que nos também assistem pela internet. We welcome everyone is also following along with us online. Que Deus abençoe a sua vida e onde você estiver. God bless your life wherever you are. Amém, irmãos. Amen, brothers. Romanos 12:1 diz assim. Romans 12:1 says, Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus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 Qual seja a boa e perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixe-me falar o versículo 12 outra vez. É o versículo 2, é exato. Eu falei 12, mas é 2. E não sede conformados com este mundo. Fala isso para a pessoa que está perto de você. Tell the person next to you. Diga assim, irmão. Say, brother. Ou irmã. Or sister. Não seja conformado com este mundo. Do not be conformed to this world. Amém? <risos> Ouviu ele falar também um fala para o outro, né? hear them say it also? One say to the other. Versículo 2 diz. Não sede conformados com este mundo. Verse 2 says, "Do not be conformed to this world." Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. God Preste atenção essa semana. Quando estiveram nos nossos grupos essa semana e so, ouviram a palavra? Qual foi o assunto? What was the ah? A visão. Uma visão transformada. A transform a transform vision. Nós vimos nessa semana, nós estudamos sobre uma escrava, escrava chamada Agar. Ela era escrava de Sara, esposa de Abraão. Ela era escrava de Sarah. A Abraham's wife. E ela, então, estava passando um problema muito sério. Ela, O problema que ela passou é que, como Sara não podia dar filhos a Abraão, porque era estéreo, ela foi entregue a Abraão por, pela própria esposa de Abraão, Sara. Ela foi entregue a Abraão pela própria para que ela pudesse ter relações sexuais com Abraão. So that she could have relations with Abraham, e pudesse, então, engravidar de Abraão. So that she might by Abraham, para que, então, na mentalidade dela. So that in her então, o filho que a escrava teria, seria o filho deles. E isso trouxe muitos problemas. Mas... Um dia ela teve que ir embora da casa do seu dono, justamente por causa do filho e por causa do seu próprio comportamento. Mas é interessante que quando ela estava no deserto, no desespero... Ela pensou que seu filho ia morrer de sede de fome. She thought her son was die from hunger and thirst. E ela deixou seu filho em um determinado local e saiu para longe para não ver o filho morrer. And at E naquele momento, o anjo do Senhor foi enviado a até The Lord's angel was sent to Haggai. Ela disse, e o anjo do Senhor falou muitas coisas para ela. Mas uma das coisas que o anjo do Senhor fez foi abrir a visão de Hagar. E mostrou para ela uma fonte de águas que estava próximo a ela. Veja, nós falamos... De algumas coisas que estavam impedindo a Gá de, de ver a fonte. So we about some that were from the no caso dela, era tribulação, era desespero, era angústia. No seu caso, era tribulação, desespero, ansiedade. Mas uma das coisas também que nós falamos é que ela tinha uma mentalidade de escravo. E qual é o problema com a mentalidade de, de escravo? The with the slave -like mentality? O escravo não sabe tomar decisões. A slave know how to take, make o escravo sofre porque ele nunca, foi, ele nunca se acostumou a pensar em algo maior. O em algo maior. E nesse caso, ela não tinha visão por causa destas coisas. Mas hoje eu quero falar sobre visão em um diferente aspecto. Aspect. Nesse texto que nós lemos em Romanos 12, 12 é um texto muito conhecido irmãos it's a very, todos nós. It's a, very well text to a maioria de nós aqui um dia já tomamos uma decisão de servir a Jesus. Most a Bíblia diz que quando nós conhecemos a Jesus Cristo nós, ele nos liberta. A Bíblia diz em diz se o filho que é Jesus Cristo vos libertar o que, que vai acontecer quero ter certeza que vocês estão seguindo comigo o que que vai acontecer se Jesus te libertar if Jesus sets you free você será Verdadeiramente livre. Shall free Diga comigo, verdadeiramente livre. Say it with me, free indeed. Say it with me, free indeed. Free indeed. Good. <laughs> Veja bem, por que, que eu estou falando isso? Am I Porque, queridos, Paulo, ele abre, ele tenta abrir os nossos olhos. Because Paul especialmente no versículo 2 A primeira coisa que ele diz, ele diz, não sede conformados com este mundo. The first thing he says is, do not be conformed to this world. Veja bem o que que eu quero dizer, aliás o que que ele quer dizer com não ser conformado com este mundo. So what does he mean by saying, do not be conformed to this world? É muito comum acontecer conosco. It's very common that this would happen to us. Quando nós recebemos Jesus, when we então, nós traçamos, nós, nós traçamos uma, um alvo para a nossa vida. Eu vou fazer um teste agora. Uh, quem quiser responder, levante a mão. Wants to answer, raise your hand. Qual é o seu alvo como cristão? What is your goal as a Christian? Vamos lá? Levanta a mão. Pode raise falar, Richard. Dê apenas uma palavra, ou duas ou três, ao menos. Amém. O alvo do Richard é fazer o trabalho de Deus para a Sua glória. So Richard's goal is to do the Lord's work for His glory. Esse é um bom alvo? Is that a good goal? E você? Qual é o seu alvo? What about you? What's your goal? Caíque. Caíque. Levantou a mão? Ser como Cristo. To be like Christ. Honrar o Senhor com a sua vida, com a minha vida, com a minha honor, própria vida. Honor the Lord with my own life. Olha que coisa interessante. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Now I'm ask you Talvez, eu sei que todos vocês têm um alvo. All of you have a goal. Agora eu pergunto, você está cumprindo seu alvo? Now I ask you, are you your goal? <risos> Sim ou não? Yes não? Hmm? Vamos ser Let's be honest Sim ou não? Yes or no. Uns dizem sim, outros não, Alguns outros talvez, yes, outros, outros estão não. tentando. Some are saying others are trying to. Não é verdade? Isn't that right? Cá no meio, né? Right que maravilha, the middle. pode não César. Somewhere in the <risos> Veja bem, queridos. Look closely, brothers. Eu vou falar para vocês, eu quero que vocês sejam sinceros se esse é o seu caso, mas não precisa falar para mim. I'm going to I'm going to say something. I want you to be honest if this applies to you. Don't tell me though. Ok, mas eu só quero dizer o qual é a visão que eu tenho. Eu creio que nós, nós temos alguns alvos assim. I believe that we have some goals like this. Nós separamos a nossa vida em áreas. We separate our lives into areas. Uma das áreas que nós separamos nossa vida, nós vemos assim, como ser humano, One of the departments in our lives we say as a human being, eu quero prosperar. I prosper. Na minha vida financeira. In my life. Eu quero ter a minha casa. I have my house. Eu quero eu quero fazer o seguinte, eu quero ir para a faculdade. I go to university. Eu quero garantir a minha aposentadoria. I my retirement. <risos> e eu quero preparar o futuro para os meus filhos. I the for my eu quero, quando eu morrer, eu quero deixar uma casa para os meus filhos. Quando eu morrer, eu quero deixar uma casa para os meus filhos. Eu quero pagar a faculdade para os meus filhos. I Aí eu pergunto, quantos de vocês aqui nunca pensaram nisso? Dada Nayask, how many of you here have never thought about that? Agora, quantos pensaram? Now, é how many did think about it? Ah, sim, não é verdade. Is not right or not? Agora nós temos metas na nossa vida. Now we have goals in our lives. Que nós dizemos, eu quero fazer isso para Deus. We say, I do this for God. Eu quero glorificar a Deus. I God. Eu quero servir a Deus. I serve God. Mas nós gastamos a maior parte do nosso tempo nos nossos alvos pessoais. É não é verdade? Isn't that true? Quantos aqui trabalham 40 horas por semana? How many here work 40 hours a week? Quase todos. Não é verdade. Isn't true? Outros mais animadinhos trabalham 50, 60. Oh, there a little more energy. Work 50, 60. E você perguntar o nome dele, ele diz assim, o meu nome. meu nome é. Trabalho. Work. E o meu sobrenome? And my last Hora extra. Extra, overtime. <risos> Com muito orgulho. Pastor, o que que você tem contra o trabalho? Pastor, what do you have against working? Eu não tenho nada contra o trabalho, querido. work. Aí vamos agora, nós falamos dos alvos como seres humanos Now we about goals as human Lembra como eu falei que nós separamos nossa vida em, em áreas? How I said we our lives into então é o seguinte, nós vivemos no mundo so world. Como se sempre fôssemos estar neste mundo as if we're be this world. <laughs> Ok? Mas aí como cristãos But then how about Os mais espirituais Those who are the most Oh meu oh, Deus my God. Bem, o meu alvo é ir para o céu no. My goal is to go to heaven. É ou não é verdade? Isn't that true? Tem alguma coisa errada e ir céu? Is there something wrong in going to heaven? Não. No. Você é contra alguém ir para o céu? Are you going to eu sonho com o céu. Né? I dream with eu heaven. tenho um desejo de saber como é o céu. What I mean is, I to know how is. Eu quero, quando, depois que eu passar dessa vida para outra, ir para o céu. Mas veja bem, às vezes nós fazemos alvos na nossa vida. Mas veja bem, às vezes nós temos objetivos e nós fazemos alvos e metas na nossa vida. And we make goals and in our lives. Mas agora eu quero que você olhe, preste bem atenção sobre o que nós fazemos. Now we to pay close to what we do. Nós nos preocupamos somente. Conosco. We worry only about ourselves. Nós nos preocupamos Conosco e com nossa família we worry with ourselves and with our families. Quando nós ouvimos esses dias Falando das ameaças We're, Contra os Estados Unidos when we heard about these the United States, Eu duvido se muitos não pensaram assim Qualquer coisa eu vou para o Brasil Ou seja É importante Eu quero que você entenda algo It's important, I want you to understand something. Que nós temos que a nossa visão That we have to change our point of view. É isso que Paulo está falando That's what Paul is Ele está dizendo Não sejam conformados com este mundo saying, to this world. E às vezes nós entendemos a mensagem diferente we the Nós entendemos a mensagem, Muito bem Senhor Eu realmente estou cansado deste mundo Me leva logo para o céu Take me right away to Oh como seria bom oh, how good it would Não ter be. que pagar mais As prestações But do meu carro tem que trabalhar tanto Tem que so fazer much, tantas coisas so Mas things. falar assim, você quer morrer? Não, misericórdia Não, não, não, que isso Pare you, com essa conversa não, Bom, Onde você quer chegar, pastor, com isso? Where are you to get to with this pastor? Irmãos Paulo fala com muito claramente. Brothers, Paul says very clearly, Ele diz que nós não devemos ser conformados com esse mundo. He says we not be to this world, mas nós devemos fazer o quê? But we do what? Nós devemos ter a nossa mente transformada. We have our mind Preste atenção, queridos. Preste atenção, Deus quer que tenhamos Deus quer que tenhamos nossas mentes diferentes. God wants us to have do que as mentes do mundo the minds in the world. O que é o mundo para você? What is the world to you? É a terra? São as casas? Are the, is it the o que é o mundo para você? What is the world to you? É muito importante a gente entender qual é esse conceito It's de mundo, não é verdade? We this of the world. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana e achei muito interessante. O pregador dizia assim: porque Deus amou o mundo. The was saying, God é. the world. Ele diz, não diz que Deus amou a terra. Say God loved the earth. Diz: Deus amou o mundo. It says God loved the world. A Bíblia diz: Deus enviou seu Filho ao mundo. Ele, não para que ele condenasse ao mundo. Mas para que o mundo fosse o quê? But that the world would be what? fosse salvo por ele. Would be saved by him. Agora, qual é a nossa missão? Now, what É ir para o céu? Is it to go to no final, sim, queremos ir para o céu. Mas por que estamos aqui? But why are we here? Qual é o propósito da nossa vida? What is the in our lives? Por que fomos salvos? Why have we been saved? Por que fomos alcançados? Why have we been ah, pastor, eu acho que é para ter uma vida bem confortável. Oh, é comfortable Não é isso que a Bíblia propõe? That's not what the Bible proposes. Não é isso que Jesus propõe, That's not what Jesus proposes. não é o que Deus quer, It's not what God wants. mas o que Deus quer conosco neste mundo tem a ver com o Seu amor pelo mundo. Has to do with his love for the world. Se Deus quer salvar o mundo, if God wants to save the world, se Deus quer transformar o mundo, if God wants to transform the world, Ele quer usar quem? Then he wants to use who? Os anjos? The Quer usar os fantasmas? Want to use que, o que é que Deus quer usar? What does God want to use? Deus quer usar nós. God wants to use us. Mas nós estamos, nós estamos tão ocupados. So busy. Nós estamos, estamos tão conformados. So com a vida que nós temos neste mundo. The life that we have in this porque world. nós aprendemos com os outros. We learn with a fazer exatamente como eles fazem. E para por aí. And does it stop there? Não para por aí. It doesn't stop there. Sabe, nós trazemos essa visão para dentro da igreja. Muitas vezes nós queremos dirigir a igreja como nós dirigimos os negócios. And many times we want to lead the church the same way we lead in our businesses. Às vezes nós queremos dirigir, nós queremos participar, queremos que a igreja seja seja exatamente igual às coisas que são na nossa casa. Porque nós, porque nós achamos que na nossa casa é o lugar é ideal. ideal É ou não é verdade, irmãos. Isn't é that não é verdade. Aí nós falamos assim, estamos fazendo o melhor para Deus. Será que nós estamos fazendo o melhor para Deus? Eu vou falar uma coisa para você. Uh, abra sua Bíblia em Lucas 12. É muito importante que eu quero falar nessa noite. Eu sei que eu vou estar falando muito disso ainda. Mas preste bem atenção. Olha o que Jesus fala em Lucas 12. Às vezes eu quero também falar, não quero falar de uma pessoa específica, also, to mas às vezes mesmo tentando fazer a vontade de Deus, But even to do God's will, nós fazemos as coisas de maneira equivocada. We do the wrong way. Sabe, às vezes nós, os pastores, you know, pastors, veja veja bem, a nossa visão muitas vezes look our vision, pode estar disfarçada de Detrás da nossa própria visão em nome de Deus Por exemplo há alguns anos atrás o meu sonho era ter uma grande igreja por exemplo a few years back my dream was to have a big church, construir um grande templo build a big temple e ficar simplesmente desfrutando daquilo tudo. Veja como os discípulos quando chegaram para Jesus. Look how disciples que Jesus acabava com esses sonhos humanos dos discípulos humanistas na hora. And Jesus would put down these human-like dreams E eles começaram a mostrar a estrutura do templo. Olha, Senhor, mas que templo maravilhoso! Look, Lord, what a wonderful, beautiful. Olha que templo forte! Look, what a strong temple! Olha só que maravilha! Look how wonderful! E Jesus olhou para a estrutura do templo. And Jesus looked at the structure of the temple. Ele disse assim: vai chegar um dia que não ficará nenhuma pedra and there will be not one stone, sobre a outra pedra que não seja derrubada be not one stone upon stone <risos> eles that ficaram that apavorados porque porque a sua visão estava no templo e não no Deus do templo você está entendendo o que eu estou dizendo you irmãos what I'm saying, e aqui Muitas, Aí é onde nós, eu falo que nós transferimos a nossa visão pessoal para a visão da igreja. Aqui em Lucas 12, a partir do versículo 15, o que, que ele diz aqui? He he diz-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que ele possui. And for life does not consist in the abundance of the things he possesses. Aí Jesus então começa a falar uma parábola. And to parable. E preste atenção na parábola. Ele diz assim: no versículo 16, In verse 16 he says, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. A e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, Fazer, farei isto. So he said, I will do this. os meus celeiros. I will pull down my barns. edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. And there I will store all my crops and my goods. Olha o versículo 19. 19. aí direi a minha alma. O que, que ele ia dizer à alma dele, irmãos? What was he say to his own soul, A alma He said, so, Você tem muitos bens em depósito. Laid up. Olha só, para muitos anos. For many years. Descansa. Rest. Come. Take your ease. Bebe. Drink. Be Desfruta. Be merry. Olha que coisa interessante. Look how interesting. Não é tudo que muitos de nós queremos? Isn't é ou Não é, irmãos? Isn't that true, brothers? Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? É ou não é o que a maioria de nós queremos? Agora veja o que Jesus. De qual nome Jesus chama essa pessoa? Qual o nome que Jesus chama essa pessoa? É Jesus chama essa pessoa Mas, Deus disse, Mas Deus lhe disse: versículo 20: 20 Louco, louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E, e o que tens preparado para quem será? Olha só o que Deus, o que Jesus está dizendo, irmãos. Que, Jesus está dizendo, irmãos. Que, essa é que essa visão é louca. Então eu, Deus mudou a minha visão. Então, Deus, a minha visão. Deus mostrou para mim que o que eu preciso que Ele quer não é um templo. Deus não quer, irmãos, um templo. God want a Você acha que Deus quer um templo? A Deus quer um prédio desse? God wants a like this? Sim ou não? Yes or no? Deus não quer isso. God a Bíblia diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. The Bible says God does not abide in temples constructed by human hands. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. of the Ele mora em nós. Nós precisamos entender isso, irmãos. We have to understand this, brothers. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. We Nós não podemos fazer exatamente como o mundo. exactly world Pastor, então seu é contra que a igreja tenha um templo? Pastor, then are you against the church having a temple? Não sou contra que a igreja tenha um templo. No, Como é isso então, pastor? How is, that, how is that then, pastor? Irmãos, eu é que eu estou dizendo para você, que o que Deus quer What God wants, e tem prioridade and has priority, em vidas, em almas. Is in lives, in souls. É o um mundo, o mundo. A Bíblia diz jaz no maligno. The Bible says already under the sway of the wicked. O sistema está no maligno. The system is in the wickedness. O governo está na mão do maligno. The government is hands Você sabia disso? Did you know that? Mas por que, que os governos brigam? Why do Por que, que querem soltar uma bomba nesse país ou no outro país? they want launch a bomb on this country or that country? Por Why? Dinheiro, irmãos. Money. Poder. Power. É uma briga para ver quem controla o petróleo do mundo. It's a fight to see who's going control the petroleum in the world. É uma briga pelo ouro, né, Darlan? It's a fight after gold. É uma briga, irmãos. O mundo já no maligno. The world is already in the sway of the evil one. Você já parou para pensar isso? Enquanto nós pensamos às vezes, lembra que eu disse que nós pensamos na nossa vida. While well, we Nos nossos filhos. Não é que é errado fazer isso. It's not that it's wrong to do that. Mas o que Paulo está dizendo, não fique aí parado. O well, que Paul is saying, don't just stay there. Existe algo, uma palavra que me incomoda muito, a word that really me. é a palavra inércia, It's a word que palavra é essa? Essa palavra serve para definir word to define a falta de movimento, ou seja, quando você está parado. In other words, when you are still. Imagina que está um vento muito grande. Imagine there's a very strong wind. E traz fogo para esse prédio. And it brings fire to this building. E o prédio começa a pegar fogo. And the building starts to burn. E você está sentado aqui dentro. And you're sitting in here. E você não se preocupa. And you're no, you don't get worried. Porque você diz, esse prédio não é meu. Because you say, this building isn't mine. Eu não tenho nada a ver com isso. I have to do with this. Então você está inerte. So then you are um, non nonchalant você simplesmente não se move, you don't move. você não se importa you don't care. é exatamente o que Paulo diz no Versículo 2 de romanos 12 não se conforme o que é que eu posso fazer Deus nos chama para abrir a nossa visão God calls us to open our você pode fazer algo porque Deus nos deu poder God has given us Power você crê igreja que Deus Deus te deu poder? Do you believe, church, that God has sim given ou não? Power? Yes or no? Poder para quê? Power to do what? Você acha que Deus te deu poder para comprar um carro novo? You God you power to buy a new car? Não, não é para isso. No, that's not why. Deus pode te dar um carro novo, God sim. Can give you a new car. Mas o poder de Deus é para transformar o mundo. God's power is to transform the world. Quando Jesus orava em João 17 Jesus, would pray in John 17, Jesus falou algo muito interessante sobre os discípulos. Ele, Ele disse, Senhor, said, e Jesus estava falando com o Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. <risos> mas tudo que nós queremos é o quê? Mas tudo o que nós queremos é sair deste mundo. To leave this world. Existe algo em nós que precisa mudar, irmãos. In us that needs to Existe algo que bloqueia a nossa visão. That blocks Você quer saber o que, que é? A, a nossa maneira de pensar. Our way of thinking. Deixa eu falar para você que é possível este lugar está cheio de pessoas adorando a Jesus nessa igreja. This Jesus in this church, Até o fim do ano. Pastor. Cuidado, pastor. Be careful, pastor. Pastor? Pastor? Não sei não. I don't know. O que que está nos limitando? What's limiting us? O que está nos limitando? What's us? A minha maneira de pensar. Por quê? Porque todos vocês okay. sabem all of you know que para isso acontecer happen, tem que acontecer algo sobrenatural. Has to isso não é algo natural. This isn't então, nós estamos acostumados a transferir as nossas experiências do passado so we're, we're used to our in the past para o nosso presente. Present. E nós deixamos que as nossas experiências negativas do nosso passado governem o nosso presente. Se você teve uma experiência ruim no casamento, o que que você vai fazer agora? <risos> Quando você vê alguém querendo se casar, olha, tenha muito cuidado. Be casamento não é brincadeira. Is no joke. Olha, olha, e a gente trata de botar o máximo de e tentamos colocar de em pessoa. Não é verdade? Isn't that true? Nós estamos deixando que as más experiências governem o nosso futuro. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. But that's not what God's word says. Sabe o que eu estou dizendo? Vou dar um nome para esse comportamento. I'm give a name to this kind of Tradição. Tradition. Nós amamos uma tradição. We love Nossa, mas que wow. coisa. Você sabe, pastor, porque a gente sempre fez desse jeito. You know, pastor, cuz we always did it this way. E eu sei que se a gente for fazer de outro jeito, não vai dar certo. Olha, pastor, eu carrego água com esse balde há 25 anos. Mas eu digo, mas existe um motor, existe uma bomba. Você liga a pump you can use. Um, um tubo, né? E leva água lá para onde você está. Será que vai dar certo, pastor? Is that really gonna work, pastor? É. Será que funciona, pastor? Você que funciona, pastor? Olha, pastor, eu vou continuar levando água no balde, porque eu sei que é garantido que eu Olha, vou ter pastor, minha água lá. E você que tem a visão já conhece o motor. You vision, you know motor. Você fala assim, meu Deus, say, God, que absurdo. How ridiculous. Vira a diferença da visão? See Viu quando você tem uma visão transformada como é diferente? when you have a transformed vision, it's different. Deus nos chama para ter uma visão segundo a sua própria visão. a visão de Deus não é como a do homem. God's vision is not like foi o que Deus falou para Samuel quando foi na casa de Jessé. o Samuel when he went to Jesse's house. Deus não vê como o homem vê. He said, God see like man sees. Você crê nisso, irmãos. This, Deus tem uma visão. O que, que precisa mudar em nós? A nossa mentalidade. E, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Brothers, tem gente que pensa que o seguinte, que o dinheiro da igreja vai acabar. Tem gente que who que o the church the money in the por quê? Why? Ah, pastor, você sabe que dinheiro acaba, pastor. Oh, pastor. you know that money runs out, pastor. E a visão de Deus, será que é assim? What about God's vision? Is that how it is? Escuta o que eu estou falando. Listen to what I'm saying. Quem é Deus para você? Who is God to you? Qual é a sua visão de Deus? What is your vision of God? Lembra quando Jesus falava, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Remember when Jesus said, whoever has ears to hear, hear. Quem é Deus para você? Who is God for you? O que, que ele diz a respeito de dinheiro? What is he saying with re, in regards to money? Hum? hum? Que que Deus diz sobre dinheiro? O que, what que does God, você God, sabe? O que God você sabe sobre Deus e o dinheiro? What does God say about money? What do you know about Hã? God and money? Não. Ele diz que o amor, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. He says that the love of money is the root of all evil. Mas o que você sabe sobre Deus e o dinheiro? You know money? Hã? Ele é o quê? Ah, ele é o dono. Oh, he is the owner. Oh, my goodness. Oh. Meu Deus. Mas a gente age como se ele não fosse o dono. But we act as though he is not the owner. E nós fazemos nós de dono. And we make ourselves the owner. Visão, irmãos. Vision, brothers. Visão. Vision. Deus pode levantar o que ele quiser do nada. God can raise up what he wants to from nothing. Quando Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. When Paul says be transformed by the renewing of your mind. Era com qual propósito? It was with what purpose? Qual era o propósito no versículo 2? What was the purpose in verse 2? Hã? Huh? Romanos 12. Romans 2. Para quê? For what? Para que você experimente o quê? Ah. Oh. that you might experience what? A vontade de quem? The will of who? Do pastor? Of the pastor? A vontade do diácono? The pastor, the the The desires of the deacon? A vontade de Deus, irmãos. God's will, brothers. Que é o que? Which is what? Ah, eu não sabia disso, pastor. Oh, I didn't know that, pastor. Eu achei que eu, I that I, com todo o meu zelo, with all of my zeal, acho que eu tenho condições de cuidar melhor das coisas de Deus do que o próprio Deus. Apesar de que a Bíblia diz Even the Bible says que a vontade de Deus é perfeita, that God's will is perfect, é boa is good, e agradável. And pleasing. Mas mesmo assim, pastor, eu vou continuar levando o um baldinho de água. Pastor, I'm keep my water Irmãos, nós temos que usar o motor de Deus. Brothers, we have to use God's motor. motor de Deus não tem, pode ir 100 mil milhas, 200 mil milhas. Miles, 2, Já viu aquele, 200, aquele que, que não dirige o carro para não botar milha no carro? Você faz isso? So that they won't the miles on their car? Ah. Oh. Para com isso. Para Stop com doing isso. that. Stop doing that. Por que você tem medo que acabar esse carro não vai ter outro? you're afraid that when you run out of that car, you're not gonna have another one? Oh meu Deus. Oh my God. Imagina. Às vezes nós fazemos exatamente isso Some, com as coisas de Deus. Sometimes we do exactly that with the things of God. Para com isso. Stop doing that. Deus já curou 50 aqui na igreja. God has 50 people in this church. Mas vamos dar uma parada para não gastar Deus. Não, let's stop so we don't so that we don't exhaust God. Não é? right? faz isso? Sometimes we do that. Deus já restaurou cinco casamentos. God has five vamos dar um tempo que Deus pode se irritar, né? But no, let's give it some time God might get angry. Não. No. A nossa mente é o maior obstáculo. Our mind is the greatest obstacle. Sabe, o apóstolo Paulo, You know the apostle Paul. Nós quando eu gosto de falar do apóstolo Paulo. I like talking about the apostle Paul. Ele era o homem mais zeloso pelas coisas de Deus. He was the most zealous man for the things of Ele God. era tão zeloso que ele perseguia os cristãos. He was so zealous that he would persecute Christians. Esse bando de crente que apareceu aí agora. This band of believers, what about them? Eu vou acabar com eles. I'm gonna finish them off. <laughs> E sabe o que aconteceu com Paulo? No caminho de uma dessas perseguições, ele teve um encontro com Jesus. E lá no encontro com Jesus, Jesus, a primeira coisa que aconteceu foi que, de tanta luz que era a luz de Jesus, the Fez com que ele ficasse cego made him, made fisicamente. Became, became Mas você sabe qual foi a primeira coisa que Paulo falou? Quem é, Senhor? Às <risos> vezes Deus precisa fazer com a gente igual fez com Paulo. Porque a gente, nós somos tão teimosos. E às vezes Deus tem que nos encontrar. Sometimes God has to meet with us. Tem que nos humilhar. He has to humble us. Para que possamos conhecer quem é Ele. So that we would know who He is. E aí Ele diz assim: Que queres que eu faça? And then He says, What would you have me do? Olha, será que nós vamos esperar Deus fazer isso conosco? Do you think we're gonna wait for God to do that with us? a gente dizer o que perguntar para ele o que ele quer que nós façamos? Do, é melhor perguntar hoje. It's to ask him today. Que queres que eu faça, what, Senhor? What do, é interessante, irmãos, a, às vezes nós pensamos que aquela pessoa tem que ser salva, mas aquele outro não merece ser salvo. It's interesting, brother. Sometimes we think that person needs to be saved, but that other person doesn't deserve to be saved. eu nunca fiz isso. Eu me lembro uma vez eu Encontrei um, eu estava no centro da cidade. Essa foi uma das maiores decepções da minha vida. E veio um rapaz me pedir dinheiro. A me e Eu comecei a conversar com aquele rapaz. E eu disse, olha, eu não tenho dinheiro para você. Mas eu tenho uma coisa muito melhor para você. Comecei a falar do evangelho para ele. E dei o endereço da igreja para ele. Eu queria que você fosse à igreja. E no dia seguinte eu cheguei muito contente para falar com o um pastor que eu tinha feito isso com o um rapaz. A pastor falou, e Marx, desse esse tipo de gente para lá, and, meu irmão. and the pastor said, oh, Marx, these people aside. Let these people go. Isso não é terrível? Isn't that terrible? Nós não queremos que uma pessoa suja, fedida. We don't want dirty, smelly, Mal vestida? Badly sente-se na mesa para comer conosco. nós queremos aquele que tem muito dinheiro. We want the one who has lots ai se Deus salvar aquele. glória oh, a Deus. God Aleluia. saves that person. Glory to God. Hallelujah. é a visão que está errada. That's the that's wrong. Deus diz eu sou aquele que levanta o pobre o necessitado. God says I'm the one who raises up the poor and needy. Eu faço assentar entre os príncipes. And make them to sit among the princes. É a visão que precisa mudar, That's irmãos. the vision that needs to change. Nós não podemos simplesmente passar e fingir que não está acontecendo nada. We can't simply walk by and pretend nothing's happening. O mundo espera por nós. The world is awaiting us. O mundo espera por mim, por você. The world waits for me and you. Jesus disse: Vocês são a luz do mundo. Jesus said, You are the light of the world. Para que, que serve a luz? E o que a a Bíblia não, Jesus fala não se pode esconder uma luz debaixo da cama. The Bible says you cannot, you cannot hide a light under the bed. Mas onde tem que colocar a luz? But where do you need to put the light? No alto. High up. Para que ilumine o lugar. So that it will the place. Se, no, se nós ficarmos calados e permanecermos calados. If we quiet, o mundo Nunca saberá que nós estamos aqui. The world will never know that we're here. O que você faz no seu trabalho? What do you do at your work? Pastor, o senhor sabe muito bem que lá eu não posso pregar o evangelho. Pastor, you know that work, I cannot preach the gospel. se eu pregar o evangelho no meu trabalho, o seu sago, meu chefe vai me mandar embora, Because pastor. if I preach the gospel at work, you know my boss is gonna send me away. Ah, e como é que vai fazer? Vai esconder a luz então? Deixa eu falar uma coisa para você. Let me tell you something. Eu tenho uma I have a light here. Não quero que o chefe saiba. I don't want that the boss would know. Por isso que ela está escondida. That's why I didn't. Você sabia que eu sou crente? Did you know I'm a believer? Really? É mesmo. Eu nunca. Não... I've never noticed it. Eu nunca tinha percebido. Great. Ótimo. Bad. Ah, Jesus disse assim: aquele que me serve, diz, he who serves me, o meu pai o honrará. My father will honor him. Já prestou atenção nessa palavra? Have you paid attention to this word? Aquele que me serve, he who serves me, o meu pai, my father, o honrará, will honor him mas aquele que se envergonha de mim of me, eu também me envergonharei dele diante I'll, do meu Pai e eu também me a nossa visão precisa mudar, irmão. Our vision needs to change, brothers. Irmãos, Deus nos deu poder e autoridade. Brothers, God has given us authority and power. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Let me tell you something. O que nós estamos fazer é andar buscando fazer a vontade de Deus. What we have to do is walk seeking to do God's will. Como? How? Se você vai andando dirigindo walking, seu carro, car. Deus me dá uma oportunidade onde é que eu vou ministrar hoje? God give me an opportunity where am I going to minister today? Para quem eu vou falar? Para quem o Evangelho? Ah, mas to, aí today. ele encontra alguém. And then he finds someone. Aí ele liga pro pastor. And then he calls the pastor. Pastor, tem alguém aqui que precisa ouvir do Evangelho? Senhor, se tem que vir aqui agora! <laughs> pastor, tem alguém aqui que precisa ouvir o Evangelho. Você tem que vir aqui agora. Bebe! Você é a luz do mundo. You are the light of the world. Deus, quem é que tu quer curar hoje? God, através you da, heal? da minha oração. Who do you heal today my pastor, tem alguém doente, corre aqui. Pastor, tem alguém run over aqui. Pastor, tem alguém demoniado, corre aqui. Pastor, there's someone demon possessed. É que eu vou, onde é que eu vou? The pastor goes It's all crazy, where am I gonna go? Where do I go? Irmãos, a matemática de Deus é a multiplicação e não a adição. Brothers, God's mathematics is multiplication, not addition. A diferença é que qualquer número The difference is that any number multiplicado por zero, multiplied by zero com Deus with God é igual a um montão. like a mountain. Uma grande quantidade. A yeah, yeah, a, a, bunch of things. a bunch of things. Está entendendo o que eu estou dizendo a com isso? You understand what I'm saying with this? Tudo que Deus espera, everything that God was waiting for, é que nós sejamos transformados. Na nossa maneira de pensar, Irmãos, não é tempo mais de ficar correndo atrás de tradição, não, irmãos. Nós temos que correr atrás do sobrenatural de Deus. Nós temos que deixar muitas coisas de lado. E nós temos que ser agentes transformadores uh, neste mundo. Onde você Estiver, Wherever you are, deixa essa luz brilhar let this light shine. Alguém está passando uma tribulação going Eu ia de avião para o Brasil I was going on an to E atrás de mim havia um casal com uma criança and me was a couple with a child. E a criança chorou, mas chorou, mas chorou não deixou o pastor dormir um minuto Em determinado momento eu levantei para aquele casal e disse para aquele casal tudo bem, tudo bem. O que está yeah, acontecendo good. com a criança? What's going on with this child? <laughs> eu não sei, ele está muito enjoadinho. I don't know, he's really kind of annoying. Se você quiser, eu posso fazer uma oração por ele. <laughs> and then I said, well, yeah, I could pray for him. Oh, Senhor manda um sono para <laughs> a vida oh, dessa criança. <laughs> Lord bring sleep over this child. Calma <laughs> esse coração. Bring peace to this heart. E ministrei na vida da criança e a, da família. And into the life of that child and that family. Se fosse outro Cris carnal, if it was another, uh, carnal Christian, Sangue de Jesus tem poder the sei blood é Jesus alguém, has power. Não sei como é que alguém vem para um avião com uma criança dessa Misericórdia how this oh, Senhor, this Lord, Me manda de lugar, Senhor Lord, me muda de lugar, Senhor nós temos que aproveitar todas as oportunidades. We have to take advantage of every opportunity. Pode ser que alguém vai dizer não, eu não quero. Someone might say no, I don't want it. Mas não se preocupe. But don't worry. Deus sempre levantará alguém que dirá eu quero. God will always lift up somebody who says I do want it. Dia que ele precisa de luz. The day they need light. Ele sabe onde vai buscar uma. know where to seek light. Ali tem um tem uma pessoa que eu conheço. Oh, there's a person that I know. Ele é um servo de Deus. A eu vou of God. lá agora. I'm gonna go there now. Irmãos, se você se fechar, Brothers, você está se conformando off, com o mundo. Mas world. se você se abrir para Deus, God, Deus vai usar sua vida. Nós temos life. que enxergar aquilo que está à nossa volta. E deixar o Espírito de Deus te usar. Você está preparado? Ah, pastor, não sei. Oh, pastor, I don't know. Você sabe que eu tenho muito medo. You know, Medo não vem de Deus. Fear is not of God. Pastor. Esse foi o último dia que eu vim nessa igreja. Pastor, look, this is the last day I'm coming to this church. Esse não é o tipo de mensagem que eu gosto. This isn't de ouvir. the type of message I like to hear. Ah, pastor, o tipo de mensagem que eu gosto de ouvir é aquela que me deixa para cima e não para baixo. Pastor, Eu estou tentando te colocar para cima, I'm irmãos. trying to lift you up. Eu colocar as luzes para cima, e não para baixo. I'm trying to put the lights up and not down. The se você fizer isso, você não vai precisar ouvir mensagens que passem a mão na sua cabeça. This, porque o próprio Deus vai te acariciar. Você é crer nisso, não? This, é pastor, eu vim aqui hoje porque eu queria tanto ouvir uma mensagem que eu estou tão triste. ouvir você é a luz do mundo e you're o sal the, da terra. Mas preste atenção, se o sal perdeu o sabor, não presta para mais nada. But pay if the Jesus disse assim, na conclusão desse texto, Assim text, resplandeça a vossa luz diante dos homens, let your light so shine before men. Para que vejam as vossas boas obras good works e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que lindo, maravilhoso! How, how Quando a nossa luz brilha. Deus é glorificado God is glorified. Se esse é o alvo da sua vida, glorificar a Deus If the goal in your life is to God, Só existe uma coisa and only one thing Que pode glorificar a Deus that can God. São os seus atos de It's justiça your acts of São as suas ações It's your actions Em favor do reino de Deus in favor of God's Qual é o seu plano de vida? What is your plan in your life? Qual é a sua agenda? Qual é a sua agenda? Se você, até hoje, tem vivido uma vida só para você, preste, preste atenção. E está tentando trazer Deus para o seu lado. Tá para poder te ajudar, a, poder te ajudar a, alcançar que a alcançar aquilo que você quer. Eu tenho uma coisa para te, então, te dizer. Pare de ser egoísta. Porque quando, de Deus, porque quando nós fazemos as coisas de Deus, nós não precisamos nos preocupar com nada nosso. Porque Ele cuida de todas as coisas. Você sabe que nós estamos orando pelos governos. Mas Deus quer que nós nos levantemos. Quando eu falo levantar, ele quer que nós tomemos atitude. When I say rise up, I mean he wants us to Deus já deu todo o poder. A oração é a nossa arma prayer, principal. Prayer pastor eu não gosto muito de orar. Pastor, de ser egoísta. Stop being selfish ore para os outros. Se você não gosta de oração para você, like for yourself, pray for other Pastor, mas é tão difícil orar. Pastor, so hard to pray. Lembrei agora do vídeo, né? de um vídeo lá do jejum os de Cara vai, fica lá no Facebook, não sei quantas horas. goes and stays on Facebook, however many hours. Aí ele vai, ele fica na internet, navega, yeah. vai no YouTube. And then he goes and it's on the internet and on YouTube. Aí ele fica de olho no relógio, daqui a pouco passou três, quatro horas. And then he looks at the watch and soon three, four hours went by. Aí, misericórdia, agora eu tenho que orar. And he says, "Oh Lord, have mercy. Now I have to pray." Vou jejuar. And fast. E já é a tarde. It's already late. Aí ele começa e ajoelha. And then he starts and gets on his ele Abre a bíblia he opens Bible, Fecha it, Ele pega e, diz, e começa a fazer anotações notes. Aí ele vai ele cai e diz Ai, mas que fome, eu não estou aguentando so que a pouco a esposa grita Amor, o jantar está pronto Soon his wife screams, love, the dinner's ready. Ele diz, agora não que eu estou jejuando he says, Not now, I'm fasting. Aí ela diz, mas jejum de 5 minutos and she says, a, a five fast. Quando ele olhou no relógio só tinha passado cinco minutos que ele tinha começado o jejum. Watch, Mas parecia que já tinha uma eternidade. It like it was an <laughs> assim somos muitos de nós. Aí eu preciso gastar tempo em oração. Oh, Aí começa. Senhor abençoa o... Senhor abençoa o... Lord, bless, o bless bless, uh, bençoe o pastor, oh Deus, o pastor, bless the, bless the pastor, ah Deus e o pastor, oh and, uh, and the pastor, and a mulher do pastor, and the pastor's wife, é, a minha vida, my life, meu emprego, my job, meu carro, my as formiguinhas que moram my car, na minha casa. Little that live in my house. E agora, o que, que eu vou orar mais? E aí já se esquece, você não sabe nem pelo que vai orar. E quer que Deus opera. And they want God to work. Deus tem o melhor para você. God has the best for you. Você precisa gastar tempo com Deus. Buscar sua presença. Seek his presence. Não se conforme. Don't be conformed. Se existe algo, você vê... Aqui no estado do Colorado aprovar o uso da maconha. Here in Colorado they approved the use of marijuana. E que pode plantar também. And they also said they can plant it. Então o que, que você vai fazer? So what are you gonna do? Aí você vai orar por essa cidade. Oh you're gonna pray for this city. Deus mata esses pés de maconha. God kill all these marijuana plants. Olha só. Hold on a second. Mata, Senhor. Kill them, Lord. Senhor, eu repreendo essa lei. Lord, I rebuke this law. Tá entendendo o que você tem que fazer? You understand what you need to do? Se você simplesmente se conformar If you Não vai acontecer nada Deus espera pela sua ação God is for your Qual é o seu problema? Qual é o problema na sua casa? What's the in your Deus está esperando que você se levante God is for you to up. Você sabia disso? Did you know that? Clama a Cr mim Diz o Senhor Cry out to me, says the Lord. E eu Responderei. And I will answer you. Eu responderei quando vocês me clamarem de todo vosso coração. I will answer you when you cry out with all your heart. em pé. Let's stand up. Você está disposto a clamar? Are you willing to cry out? Ou você acha estranho quando vê alguém clamando? Or do you think it's weird when you see someone crying out? Ai, mas acho que não precisa gritar desse jeito, oh, né, pastor? I don't, I don't think they need that Deus way, não how, é pastor? surdo, né? God's not deaf, you know? Eu sei que Deus não é surdo. I know God's not deaf. Mas você, assim, quando você está sentindo uma dor bem grande, como é que você fica? When you're feeling a great pain, how you? Quando alguém pega um martelo e dá na sua mão, if somebody hits you on on in your hand with your with a hammer, você vai ficar. Oh. Você vai dizer, oh, oh, oh, yeah. Assim? Like that? Não. Não. Você vai gritar? You're Dependendo da sua dor no momento da sua intercessão, você se envolve naquilo. You in você chora. You cry. Amém, irmãos. Amen, Vou parar se não não paro de pregar hoje, né? Stop, I stop today. Vou fazer um, uma pausa para continuar domingo que vem. Fala para o seu irmão. Não se conforme com o mundo. Tell the irmão. brother next to you, don't be to the world. Ah, pastor, mas o mundo é assim mesmo. Não se conforme com o mundo. Transforme pastor, but the world is Don't be to the world. Transforme a sua maneira de pensar. Transform your way of thinking. Transform your way of thinking. <risos> Come on. Vamos orar? Let's pray. Deus, te louvamos. God, we praise you. Pedimos que a tua palavra. We ask Encontra espaço no nosso coração. Renova nossa mente. Limpa nossa visão. Tu és Deus. Tu és Deus poderoso. Ouve o nosso clamor, Senhor. Hear our crying, oh Lord. Transforma esta nação, transforma este estado, Deus nos ensina e nos ajuda a nos levantarmos, Senhor, como uma geração que vai fazer a diferença para a glória do Senhor. Encoraja os teus filhos como um grande exército. Eu repreendo todo o medo, toda a frieza, tudo que não vem de Deus, quem, que colocou a igreja em uma prisão. Oh Deus, em nome de Jesus, traz luz.